mas antes tem que ter sempre a liberação do seu médico ou da sua nutricionista. Eu sou o professor Emílio Júnior e recebo muitas mensagens dos alunos, dos seguidores, falando assim, professor, não estou tendo motivação para treinar, eu não estou tendo aquela força, aquele empenho para fazer os treinamentos, o que eu posso comer... Como um pré-treino, pré-treino é antes do treinamento, algo que me dê energia, que não me deixe cansado, com estômago cheio, ali. Eu fiz o teste, por isso eu estou trazendo para vocês no vídeo de hoje. A vitamina de aveia com morango, como é que a vitamina funciona? Ela vai te dar muito mais resistência, ela vai te dar mais energia e com isso você vai conseguir melhorar o seu desempenho na academia. Funciona como um pré-treino natural, sem contar que o morango ele é anti-inflamatório. Então, aquelas dores ou pequenas inflamações que você tem no seu corpo vão ser amenizadas e pode até ser erradicadas só com o uso do morango mas vamos lá os ingredientes eu vou deixar depois na descrição desse vídeo os ingredientes para ficar mais fácil para você tá vamos lá ingredientes 5 morangos isso morango bem vermelhinho tá? estamos na época de morango então aproveita 5 morangos um copo de leite, aí você pode utilizar o leite integral, semidesnatado ou desnatado. Professor, eu não sei quais são as diferenças de um leite para o outro. O integral, normal, alto teor de gordura. Semidesnatado, baixo teor de gordura. Desnatado, sem gordura. Tá ok? Ficou fácil além de um copo de leite mas quanto é um copo de leite oh, vai variar de pessoa para pessoa eu utilizo 400 ml olha só eu utilizo 400 ml de leite aí depende se você quiser aquela vitamina um pouco mais consistente você diminui um pouco a quantidade do leite pode usar aí 300 a 350 ml duas colheres de mel professor eu não tenho mel na minha região posso utilizar melado não não pode Posso utilizar o que para substituir? Se você não tiver mel e você quiser realmente utilizar algo para adocicar e ainda dar mais calorias também, adicionar um pouco mais de caloria a esse tipo de vitamina, você pode utilizar açúcar mascavo, que é o que eu já fiz e deu um sabor muito diferente. É aquele sabor tipo um caldo de cana, mas aí é gosto, tá bom? Além das duas colheres de açúcar mascavo ou mel, de preferência mel, você vai utilizar uma colher de sopa de aveia em pó. Professor. Eu não tenho aveia em pó, só tem aveia em flocos. O que é que você vai fazer? Bem simples. Pega o liquidificador bem sequinho, joga a aveia em flocos dentro dele e aí você usa a função triturar ou pulsar, que é quando você liga e desliga e aí ele vai fazer o que Vai triturar aquela aveia em flocos, deixando como se fosse uma farinha bem fininha. Se você desejar, você pode peneirar mas se você não quiser pode utilizar em floco, só que a farinha ou a aveia a farinha da aveia fica mais fácil de ser é, absorvida pelo organismo de maneira mais rápida tá bom então presta atenção vamos lá recapitulando 5 morangos um copo de leite de 400 ml fica a sua escolha duas colheres de açúcar mascavo ou preferência ao mel e além disso uma colher de sopa de aveia eu utilizo às vezes duas colheres de sopa de aveia mas aí também fica a sua a sua vontade tem pessoas que não gostam então utilizam uma eu e tem alguns momentos que eu utilizo duas colheres quando eu quero um pouco mais grossinho essa vitamina eu utilizo duas colheres e às vezes quando eu não quero ela tão grossinha eu utilizo uma colher vantagem desse tipo de vitamina não vai pesar no seu estômago vai saciar você vai conseguir fazer o seu treinamento vai ter mais disposição rendimento e você vai ver que os treinos vão sair uma beleza aproveita vai lá na descrição desse vídeo aí eu vou deixar lá na descrição como você vai fazer, é bem simples, bem facinho, você vai ver lá, vai ter o passo a passo se você não conseguiu anotar. E lá embaixo, nos comentários, você coloca de qual cidade você é e se você sofre desse problema, que é não ter aquela força, aquele empenho para poder fazer o treinamento. Eu vou ficar no aguardo, espero que você mande, se tiver alguma receita também, manda aí nos comentários que eu faço o maior prazer, tenho o maior prazer de ler e responder a todos vocês. Até nosso próximo encontro. Contra...